Pessoal, Eu sou o Vamboy e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Tá ligado? Mas é o seguinte. Hoje eu vou fazer um vídeo novo que é um conteúdo diferente do tema anual do conteúdo que eu vou fazer. E o conteúdo de hoje será eu vou fazer um vídeo explicando para vocês como é que vocês podem estar a editar as vossas fotos usando o Adobe Photoshop. É, eu vou estar a ensinar para vocês como utilizar a opção contra, contraste, luz, etc, mano. Oh, isso, isso, eu entendo mente. Mas, pra isso, se você é novo no canal, se inscreve no canal, me siga lá no Instagram, fica um bolo de seja, deixe seu like, comente no vídeo, compartilhe o vídeo pra mais pessoas. mano, não se esqueça que é o seguinte: bora pro vídeo. <música> Mas, eu não sei se isso. Eu não sei se você está fazendo está não sei se você está fazendo se Eu está Eu se você está fazendo Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei se isso. Eu Eu está se Eu Eu Eu Eu vou fazer um vídeo um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 vai ficar a automático vai diminuir um pouco de realces aumentar um pouco da textura se não for ter muito não foto assim já não sairá ainda a gostos de realces um pouco da alcarega eu não que é melhor diminuir tudo que direção de não tem muita situação também e importante que não é melhor eu acredito que eu vi shopping altes se tu quer baixar um link no link no vídeo agora quando o link no link no link no vai baixar um link no link no link no link no link é... tu vai ver se tu quer do meu amigo tu não ver é assim ó eu Ok, entender, ok, ok, ok, e vejo a diferença entre as fotos e vejo agora uma foto chica. E para a primeira parte, tu vai fazer o outro passo que eu que eu fazer agora, eu vou fazer uma segunda Ei, eu já estou aqui aqui, eu tenho eu a... O que eu vai É, é, é, é, é, é, é, é, casa é, é, é, é, é, casa é, tudo tudo ele vai fazer uma arte de pequena, uma surpresa, pequena, uma G, uma Jura, uma Jura, E aí, se você quiser, uma Jura,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 vai vir, vai vir, então, aqui a fazer o primeiro vai, vamos, vamos fazer o primeiro vai, vamos fazer o primeiro vai, vamos fazer o primeiro vai, vamos o primeiro vai, vamos fazer o que vai, o vai, vamos fazer o primeiro vai, o é mais chamativo e igual lá, a foto fica um pouco tipo mas gente, o trabalho não tá feito não vê como que é isso, continuar, eu vou clicar de novo, aqui na primeira imagem e eu ver esse perfil eu vou ver de novo tudo que tá a foto e mais mais mais tranquila vou ver vou vou um pouco do contraste e e eu vou colocar o fiat que tem que ter ficar um pouco escura olha só, como ficou a imagem agora como é que ter a mais para garantir que está aqui mesmo. Ó, olha só, forte, tu tu terias que ir à casa. Espera, espera, espera. Já podes ligar para esse outro forte. Ou espera lá, não passa, que não ensina nada. Quanto mais, mais nada, mais nada. Se tu baixas o canal e quero mais, vai o meu time. Vamos fazer um grande vídeo. E eu mostro É aí, gente. Vamos. Right. Depois eu vou colocar eu vou eu vou eu falar mais a minha receita. A minha B. Vou ver a 2. A minha receita. A receita. A receita. A receita. A receita. A receita. A receita. A receita. A receita. A receita. A receita. A receita. A receita. A receita. A A receita. A receita. A receita. A receita. A receita. A receita. A receita. A receita.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 Take a chance and let you